Nessa época tinha quantos anos, Serginho? Não era molecão? Ih, compadre, quando era molecão mesmo. <risos> tem tempo a pampa. Mais uns 18 anos. Eu tô cheio aí. de terra de aranha, não. Era por aí assim, compadre. Era tá, mais ou menos nessa tá, tá, época molecão. assim, é, molecão mesmo. E aí você foi pro funk? É, aí eu fui pro funk e comecei a trabalhar. Eu, eu carregava a caixa na equipe Cashbox era carregador de caixa. Hold. Né? Não, é carregador de carregador caixa de mesmo. Carga, Gold agora, nós estamos no Brasil. Cold é daquela é né? naquela época era carregador, carregador de caixa mesmo. Caixa, não era cara. mole não botar aquelas caixas na carcaça. Porra. Aí, era aquelas caixas pesadonas. E fiquei muito tempo lá, mas é, foi legal, porque ali eu me transformei no chefe de família. Porque as coisas estavam bem apertadas já, né? Meu pai era, era mecânico e ficou desempregado. E a gente estava roendo um ossinho... Brabo. Tremendo brabo, né? Aí eu carregando caixa, eu tava ajudando no sustento dentro de casa. Minha mãe lavava a roupa pra fora e, e foi legal pra caramba o que a Cashbox fez por mim, né? É, eu fazia carreto na feira durante a semana, carregava as bolsas de uhum. madame e... Faz parte, irmão. É isso carregava aí. caixa. É, é isso, isso aí, mas pá, é né, isso aí cara. Isso aí não tem... Mas, não tem mas foi uma infância legal. Porque é, eu vi muitos amigos meus morrerem, compadre. Fazendo merda. É. Vem isso na cabeça agora. Eu vi muitos amigos que foram pro outro lado. E alguns até que, de vez em quando, tiravam uma onda. Porra, carregando caixa. Carregava caixa e pegava um montão de gatinha no baile, Carregando é, caixa. É a ideia da cashbox, compadre. E a gente... pá. Né? Então foi, foi muito legal Foi um, um, um momento que eu fui crescendo Fui crescendo